Vamos parando de graça E devolvo o meu moletom E eu sei como você fica dando uma estragada Cuidado pra não machar com batom e eu tô fazendo nota aqui parado E ela tá olhando pra minha cara E eu tô tipo sem entender nada Na minha casa fuma maconha Mas sabe que eu não te voltar vou palavras Eu acho que você já tá grandinha Sabe o que faz da sua vida Mas não quer dizer que você esteja incomodando que eu não tenho tempo pra poder me responsabilizar essa sua blusinha e a lingerie também. E eu tô fazendo mais cast, yeah, yeah, Lá sobe, o que mexe. E eu tô fazendo mais cast, yeah, yeah, Lá sobe, o um que mexe. sabe que de manhã cedo, cedo você tá vai ter que, que ir embora. Mas, o meu moletom você pode deixar. Só toma cuidado porque o seu cheiro ele não pode ficar. Ah, baby, sei que cê gosta. Na minha cama, mas aí tudo. Você fica sem esperança. Você sabe que relacionamento sério entre mim e você não dá Então para, para de carro, para de graça E devolve o meu moletom, gata Baby, vamos parando de graça E devolve o meu moletom E eu sei como você fica dando uma estragada Cuidado pra não manchar com batom Baby, vamos parando de graça E devolve o meu moletom como você fica dando uma estragada, cuidado pra não machar com batom. Baby, vamos parando de graça, e devolve o meu moletom. E eu sei como cê fica dando uma estragada, cuidado para não manchar com batom. Baby, vamos parando de graça, e devolve o meu moletom. E eu sei como você fica dando uma estragada, cuidado pra não machar com I'm <laughs> gonna